Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre o significado do número 9 na Palavra de Deus. A lei da primeira menção, que eu já comentei com vocês, é o significado que o número ou a palavra traz na Bíblia em relação ao primeiro contexto em que ele aparece, ou o contexto mais forte onde ele está aparecendo. É, inserido. E como a primeira parte do 9 na Palavra de Deus vem em Lucas, quando acontece que os nove leprosos não voltaram para agradecer a cura que tiveram, então nós temos que o 9 representa a ingratidão. Ele representa o fato de você não ser capaz de ser grato por aquilo que Deus faz com você ou que alguma pessoa faz por você, seja a sua igreja, seja a, o seu ministério, seja o próprio Jesus ou a obra do Senhor. Então, o 9, ele tem esse primeiro significado de ingratidão. O segundo significado principal, ele vem relacionado à mistura do 5 com 4, né? 9, 5 mais 4. Como eu já mostrei, o 4, ele é o número da da criação. E o 5 é o número da responsabilidade humana. Logo, o 9, ele traz esse significado de obra humana incompleta, ou seja, aquilo que a gente não consegue fazer por si mesmo, aquilo que a gente não consegue é, finalizar porque nós que estamos fazendo. Nós não somos o criador e nós temos que fazer com as nossas próprias mãos. Então, nós sem a graça de Deus Sem a presença do Espírito Santo Não somos capazes de concluir algo perfeito Absoluto Nós precisamos da presença de Deus Para completar algo Então assim como o 9 Traz a questão da ingratidão Também traz a questão de entender E ser grato Olha como a palavra de Deus é maravilhosa Ao fato de que sozinhos Ou seja, pela força humana Pelas nossas próprias mãos Nós não somos capazes de criar nada Então as nossas obras por si só são incompletas, falta algo. E o embasamento disso no número 9, que eu vou trazer para vocês, e eu vou ler porque é um pouquinho muito, são em três partes. A primeira é que 9 é a quantidade dos dons do Espírito que aparece em 1 Coríntios 12. São nove os dons do Espírito Santo para nós. Isso já traz, mais uma vez, a incompletude humana. Sem o Senhor, nós não somos perfeitos, nós não somos seres celestiais, mas nós temos direito a nove, ou seja, quase a tudo que o Deus poderoso tem. Então, o Espírito Santo nos traz nove dons. São eles, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, que fazem parte de dons de elocução, ou seja, para aqueles que vão falar, que vão ministrar, que vão ensinar. Depois, fé, dom de cura e operação de milagres, que são os dons que fazem parte da outra trindade do poder, pessoas que vão exalar o poder do Espírito de Deus. E as outras três, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas, que traz a questão da inspiração do Senhor. Então, nós temos nove e os dons do Espírito Santo, que são divididos em três categorias, três não só, três vezes três a nove, eu sei que parece muita loucura, mas é por mim que tem a ver, mas nós entendemos que o três é o triuno, o Deus perfeito, lembra? Então, dessa forma, a gente entende que sem a trindade do Senhor, não há completude nos dons, porque você por si só, pelas suas mãos, não é capaz de fazer algo divino, mas com o Espírito Santo em você, aí você consegue refletir a essência do Senhor, mas não é perfeito como Ele. Além dos nove dons do Espírito, nós temos também os nove frutos do Espírito, que são coisas diferentes. Os nove frutos do Espírito é o que acontece com você, com a sua personalidade, no meu caso com a Ana, depois que o Espírito Santo habita em mim de forma viva e eficaz. Depois que eu dou ao Espírito Santo a, a oportunidade de ser ouvido pelos meus ouvidos. Então, os nove frutos do Espírito Santo são o amor, a alegria ou o gozo, ou seja, aquela felicidade, a, a paz, a longanimidade, que também significa aquelas pessoas que suportam as coisas com firmeza, que tem paciência com as coisas, a benignidade, que significa aquelas pessoas que são benignas, que ajudam, que é, são filão, filantropas, que cuidam das pessoas. A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os nove frutos do Espírito Santo, que mais uma vez são frutos do Espírito na nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor que criou todas as coisas haja nas nossas obras. Então, sem Deus, nós não conseguimos fazer nada completo. E para finalizar o um número 9, nós temos duas vezes o 9, que é a contagem de 18, que são a quantidade de maldições, ou seja, pecados, os frutos da carne, que aparecem em Gálatas, depois que tudo isso já foi mostrado. Então, nós temos como os 18 principais frutos da carne, ou seja, quando as nossas mãos falam mais do que aquele que criou todas as coisas, que são eles. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, adultério, homicídios, bebedice, glutonaria, que vem de gula, comer demais, inveja, heresias, inimizades, pelejas, ou seja, brigas, e infidelidade, ou seja, a falta de fé, o próprio fato de você não deixar o Espírito agir, e sim a carne agir já é um fruto da carne. Então nós temos 18 frutos da carne, ou seja, dois grupos de 9. Isso nos mostra algo mais maravilhoso ainda. Se nós não deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós temos o dobro de maldições daqueles que têm acesso às bênçãos. Mas espera aí, Deus não vai derramar mais bênção do que maldição? É porque se você sai debaixo da cobertura espiritual, é como se estivesse chovendo e tem pessoas com guarda-chuva e você quer ficar fora. Você vai molhar muito mais que aqueles que estão no guarda-chuva. E a bênção que está sobre eles vai resolver várias questões da vida deles, mas você está exposto, você está fora da proteção de Deus. Você quer criar as coisas sozinho pela força das suas mãos. Isso te faz ingrato. E o fato de você ser ingrato, lembra dos leprosos lá de Lucas, não traz cura, não traz libertação, não te dá uma vida melhor. Amém! Eu espero que você tenha entendido o significado do 9, o próximo vídeo vai falar sobre o 10, e qualquer dúvida que você tiver, ou se quiser comentar, é só eu falar aqui embaixo, tá bom? Paz do Senhor e que o Senhor te favoreça!